Subversão, eu sou a contradição daquilo que vocês são Eu trago entendimento, se todo esse movimento é pro seu enriquecimento E não tem benefício pro coletivo, eu não incentivo eles querem ouro de 36 quilate. Tem medo até da sombra do cachorro quando late. Chorou quando sua mãe pôs meu chocolate Na ferida do joelho, fedeiro, pagar de rico, paga é mico. Só cola com a cachola, não bota nenhuma baga, avião da quebrada. Leve e traz ele quem faz, eu tô de boa. E vou lutar pra prosperar. A mente planta e essa erva, sou eu quem vai cultivar. Na minha horta vocês não mexem, meu cemitério Enterra as mágoas e as lembranças sem nenhum mistério Ninguém ligou no ato quando eu falei sério Depois eu fui pro lodo e ergui o meu império A lama, minha cor é tuva, irmão, ou mistura. Minha mente é mó loucura, a solidez é brincadeira E eu desci essa ladeira em busca de uma aventura Enquanto eles estavam subindo eu fui saber qual era a altura pisar meu chão, eu dou minhas botas Viajante de uma dimensão distante e remota Quando eu cheguei aqui, a paz já tava morta Eu vim pela revolta, eles vieram pelas notas Eu vou embora só depois do Armagedon Do rap e a reconstrução, eu sou o seu tombamento Quando forem levantar algo tão fraco, pensei antes Pode ser que a estrutura desmorone com vocês lá dentro Ei, bom, alma de